O maracá é um símbolo. Observe que nem todo maracá, ou todos os maracares, ou todos os maracá, ao bater, ele tem vários sons. Ele não tem um som igual, porque esse eco que ele dá é para essa conexão dessa grande espiritualidade que nós buscamos através das nossas ancestralidades. E é o maracá que soa quando nós estamos buscando essa conexão da espiritualidade, do toque, do maracá que nos traz a calma para a nossa para com a nossa espiritualidade. O poraru macuyu mai veta, Tauaru tawaru. O poraru macuyu mai beta, o arutawaru. O poraru macuyu mai beta, o arutawaru. O poraru macuyu mai beca o arutawaru. Getawa geta kada rumiday. Tawa getawa Oh tawa getawa geta kada rumiday. era matobe. Era matobe. Era matobe. Parixará e matobe a matar tau. Parígua, moré. Xiu, xiu, tau. Parígua, moré. Xiu, xiu, tau. Parígua, moré. Xiu, tau. Moré o Anabão, Anabão. Parigo a Morewa, Anabão, é o Anabão. Parigo a Morece, o tio tá bom. Parigo a Morece, tio é, tá bom. Estamos na segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília, que começou a partir do dia 7 de setembro de 2021. Uma marcha que nos traz o reflorestamento para a cura da terra. Que as próximas gerações sejam asseguradas, porque a nossa Lívia. Ela é uma geração presente e ela precisa de fato assegurar as próximas gerações que virão após ela. E para isso eu preciso como uma Taurepan buscar para que o nosso olhar com o reflorestamento o porquê do reflorestamento o porquê de reflorestar tudo aquilo que, a cada dia, é nos tomado com frequência. Quando os grandes que se dizem lutar pelos nossos direitos, que se dizem jurar no palanque da democracia, eles nos oprimem, eles tentam de forma todas as formas passar como rolo compressor em cima principalmente de nós, mulheres indígenas, porque nos atinge, a cada lei que é proposta, nos atinge as nossas vidas, porque vida para nós é resistir para que possamos existir.